Olá, casais queridos! Quero lembrar que o Retiro de Casais de 2022, promovido pelo Ministério Casais Restaurados, da Igreja Batista Independente de Curitiba, ainda tem algumas vagas disponíveis. O Retiro acontecerá nos dias 28 a 30 de outubro de 2022, no Sesc Caiobá, e terá como tema Pare de Brigar e Comece a Amar! Os preletores serão os pastores Carlos Ribas e Francine Ribas. Eles são casados há 21 anos e ministram para casais e em muitos outros seminários de cura interior e libertação. Entre os principais temas abordados neste retiro, você aprenderá como parar de brigar e começar a viver, solucionando de verdade os conflitos, como lidar com a ira e as frustrações no casamento, como lidar com os sentimentos possessivos do seu cônjuge, como identificar e consertar as falhas de caráter. Aprendendo a discutir a relação no lugar certo e na hora certa. Aprenda e pratique a regra dos 3 R's. Aprenda a perceber quando seu cônjuge está pedindo socorro. Ah, e tem muito mais conteúdo relevante para o seu casamento. Nosso retiro será realizado no centro de lazer do Sesc Caiobá, um lugar de excelência e paz. Veja algumas fotos e programe-se para estarmos juntos neste belo lugar. Faça ainda hoje a inscrição do casal, por apenas mil reais, com pensão completa, e você ainda pode parcelar em quatro vezes sem juros. Sem dúvida um pequeno investimento para grandes bênçãos no seu casamento. Entre em contato ainda hoje com o coordenador deste evento, o pastor Elton Melo, pelo WhatsApp 41 9 90 90 40, ou pelo e-mail elton@ibicuritiba.org.br e garanta já a sua vaga. Veja todos os detalhes deste evento no site indicado neste vídeo. Invista no seu casamento e torne a sua vida mais feliz e realizada.